I have the Venha com a gente. Day, day, day, day, day, strong to me. Olá pessoal, boa noite, boa noite filho. Boa noite pai. De filho. Boa noite pai. De filho. Boa noite pai. De essa é a chamada para a nossa live de daqui a pouco. Vai ter live hoje, filho? Sim, tutado sim, tutado sim, tutado sim, você tá dançando, sim, sim, você tá dançando sim. filho? Que música é essa? É uma música que eu criei. Ah, você criou para você tá dançando assim? O que é que vai ter hoje, filho? Nada! <risos> Charadas? Tiadas? Charadas engraçadas ou sem graças? Sem graça. Tá bom, pessoal. Daqui a pouco, quanto tempo, filho? Eu acho que daqui é uns um, um, 20 minutinhos. 20? Não, um pouquinho mais. Daqui a uns 30 minutinhos, 40 minutos. Dança na frente da câmera aqui, filho. Daqui a 40 minutos está o pai e está o filho. Contamos com quem, filho? Com você. Você, fala pra ele, filho. Você, você. tá beijinho no papai. Até daqui a pouco, pessoal.